Coletânea de Mensagens dos Espíritos Irmãos, que a luz harmonizadora do Cristo lhes ilumine. O exercício da tarefa mediúnica requer de seus trabalhadores paciência, responsabilidade, compreensão, estudo contínuo, solidariedade, fraternidade, caridade e amor. O último elemento citado deve ser bem compreendido, pois falamos de amor fraterno e universal. Ao ingressarmos na casa espírita e nos dedicarmos à doutrina de luz, surgem em nosso íntimo os mais diversos sentimentos. Emergem paixões, ódios, rancores e ciúmes que não devem ser alimentados, e sim administrados e transmutados, a fim de não serem propulsores de desequilíbrios e desarmonias. Esses podem nos levar a desgastes energéticos desnecessários. É preciso, pois, de todos os trabalhadores um completo conhecimento de si mesmo. Desta forma, alcançarão o domínio e demais atributos necessários ao desempenho e condução de suas tarefas mediúnicas. Todos têm ou terão espaço. É preciso se permitir o trabalho regrado, equilibrado e pautado nos padrões evangélicos. Nem sempre todos terão a mesma opinião, nem tampouco partilharão das mesmas técnicas para socorrer os necessitados. Porém, isso não significa que se deva criar uma vibração de combate, perturbando o ambiente de paz e harmonia que deve ter uma casa espírita. Numa casa de socorro, podem surgir diferentes grupos se utilizando de técnicas variadas. Isto acontece pela intenção que temos de fornecer subsídios e campos de ação para todos aqueles que aceitam as tarefas mediúnicas. Temos nossas tendências e nos sentiremos mais seguros quando próximos de amigos com os mesmos interesses. Os irmãos têm consciência de que grupo familiar é espaço onde fazemos nossos grandes resgates, pois um grupo mediúnico deve ser entendido da mesma forma. Nele, nos reunimos com amigos e inimigos, vítimas e algozes, além de outras relações de passado para rearmonização e reequilíbrio de sentimentos. Aprendam, cresçam como aprimoramento dos conhecimentos, difundam o um Evangelho e o um amor fraterno, façam isso juntos, sem se perturbarem com as necessidades criadas por si, desnecessárias no momento evolutivo atual. Controlem seus ímpetos. As paixões ou ódios extremos aparecem para serem transmutados e sublimados. Tem nas mãos o conhecimento, usem-no com sabedoria. Tem nas mãos o Evangelho, sigam seus ensinamentos. Tem nas mãos a mediunidade, dom divino, socorram aqueles que clamam pelo alívio de suas dores, mesmo que se sintam tão sofredores quanto eles. Mas lembrem-se, seus sofrimentos serão amenizados na medida que auxiliarem na diminuição da dor de seus irmãos. Luz e paz a todos, no exercício do dom mediúnico. Irmã Teresa Há poucos dias, reencontrei amigos de minha antiga congregação, no astral. Estavam debilitados e nem se apercebiam disso. Diziam que muitos estavam trabalhando em nome de Jesus, mas cometendo graves erros. Falei a eles da necessidade de compreensão e fraternidade. Disse-lhes que Deus está a seu lado como em todos os lugares onde se tem a boa vontade em empregar a palavra do Cristo. Meus amigos ainda não se conscientizaram que todos fomos e somos filhos de Deus e temos nosso espaço no universo acreditam que sua antiga crença seja a única verdade. Falei com eles e acredito que se conscientizaram de que a missão é uma só, crer e falar de Deus a todos aqueles que quiserem ouvir. Deus seja louvado. Eles me ouviram. Muitos deles estiveram entre vocês, tentando resgatar as ovelhas desgarradas. Não se intimidem, irmãos, e prossigam na sua tarefa dentro da doutrina que ensina a amar sem exceções ou discriminações. Avante! Jesus está com todos aqueles que amam e respeitam seus semelhantes. Aprendi no astral a tarefa da doutrina de luz. Não abandonei minha batina. Agora o amo mais do que antes. Amem-se uns aos outros. O Cristo nos ensinou assim. Sigamos seus conselhos de dois mil anos atrás. Estou feliz por ter reencontrado Jesus e Deus dentro de mim mesmo. Que Jesus os abençoe. Irmão Francisco Congregação Jesus Nazareno Novos amigos, tempestades e frio pareciam cortar nossos rostos. Sentíamos que o fim se aproximava. Tivemos medo, mas era preciso lutar para que permanecêssemos ali. Aos poucos percebemos uma luz azul que, vinda do final do túnel do lado que habitávamos, ofuscou nossa visão. Quando acordamos, vimos que estávamos à beira de uma porta e os vivos nos ouviram. A entidade se refere aos médiuns que a atenderam, como os vivos, fala da casa espírita onde foi auxiliado, quando menciona a beirada da porta. Foi maravilhoso, o momento no qual tivemos a oportunidade de sorrir novamente e sentir algo que há muito parecia terminado, o amor. Eu sorri para a vida, fui conduzido para a forma infantil e meus amigos também. Após alguns meses, somos adultos, estudantes e felizes. Aceitamos o título de Filhos de Deus. As entidades que necessitam vir para outras encarnações e encontram-se debilitados são conduzidas para a forma infantil, permanecem nesse estágio até que possam absorver conhecimentos na configuração e mentalidade adulta. Obrigado! Agora aceitamos ser chamados de seus amigos e irmãos. Despede-se com agradecimento, dizendo aceitar ser chamado de amigo e irmão. Isso porque, quando socorrido, teve dificuldades em ver os médiums como sendo iguais a ele, filhos de Deus. A socorrista. Nem sempre conseguimos seguir avante com nossas propostas. Este amigo que esteve sintonizado na médium, há poucos instantes, fez inúmeros planos quando dissemos que poderia vir e se comunicar. Mas as emoções foram mais fortes. Ele não conseguiu contê-las. Este fato o fez crescer. Outras vezes ele virá, até que possa testemunhar seu tratamento e recuperação. Cuido dele há alguns meses. É um bom espírito, buscando acertar e melhorar pouco a pouco. Um dia trará a oportunidade de relatar sua longa história e assinar seu nome com a caligrafia que teve quando encarnado. E com certeza contará a história desta e de outras vidas, que a luz do mundo maior os ilumine. Carla, enfermeira. Nota da médium. Esta entidade, Carla, se refere a um jovem que havia sintonizado numa médium para escrever e emocionou-se a ponto de necessitar de doutrinação verbal. Para nos explicar o ocorrido, veio a enfermeira, que o atendia na instituição onde ele estava. Desabafo. Eu nunca pensei que um ser humano chegasse a descer tanto. Enquanto estive vivo, permaneci recluso dentro de mim mesmo. Descia as degradantes profundezas da mediocridade e do desespero humanos. Sarjetas e lugares escuros eram minha casa. Parece estranho, mas eu me sentia satisfeito. Depois de algum tempo, nada me satisfazia. Eu parecia estar vegetando sobre a face da terra, perambulando pelas ruas desertas, nas noites escuras da frieza do ser. Me acostumei sozinho. Procurava companhia quando sentia necessidade de cola, pó, comprimidos ou qualquer coisa que bloqueasse aquilo que meu coração sentia. As noites frias, os gritos das pessoas pareciam mostrar o mais baixo degrau a ser alcançado. Decidi que era hora de acabar com tudo. Me suicidei. Foi aí que descobri quão difícil seria minha vida a partir daquele instante. Desci mais do que esperava. Os gritos tornaram-se mais fortes e, só então, Pude perceber quanto mal havia feito para mim mesmo. Comecei a andar por uma estrada escura e sem fim. Animais uivavam e senti medo, muito medo. Não consegui me conter. Senti a necessidade de algo que me deixava anestesiado. Estava sozinho, chorei e pela primeira vez chamei por Jesus. Naquele instante, alguém tocou meu ombro e eu adormeci. Agradeço por me ajudarem. É difícil estar aqui. Sinto um pouco de dor, mas precisava escrever para que outros não sigam pelo mesmo caminho. Vejam, consegui mudar meu vocabulário. Agora digo rapazes. Antes diria os caras. Enquanto vivo, não soube aproveitar o amor de minha mãe. Ela sofreu muito e eu me sentia feliz ao vê-la sofrer. Eu sei que aqui não preciso me confessar, mas quero e necessito desabafar. Estou cansado. Marcelo Nota da médium O jovem Marcelo mostrou o grande desejo de ajudar aos outros. Mesmo debilitado, insistiu em escrever aos jovens para alertá-los mais uma vez. Cura É tão bom enxergar a luz. Quando aqui estive pela primeira vez, via somente pontos de cor. Era tão triste. Depois de colocarem uma faixa azul nos meus olhos, fui para o hospital. Hoje vejo tudo. Cada detalhe no rosto das pessoas desta sala, até mesmo de vocês encarnados. Vejo as flores e os pássaros. Caminho todos os dias pelo jardim. Se posso aconselhar alguém, digo-lhes. Sorriam para cada flor. Não existe nada tão especial como ter olhos saudáveis. Vocês já perceberam como as flores brilham? Cada cor vibra um sentimento. Lembrem de um girassol. A sensação é de saúde sem fim. A cada dia, fico mais feliz, porque tenho meus olhos de volta. Jamais me entristeço, pois não existem imagens ruins. Todas as imagens são divinas. Sou feliz porque sou filha de Deus. Vejo tudo, meu corpo, meus movimentos. Sou luz, todos somos luz. Mas somos filhos de um grande Pai que nos dá tudo quanto pedimos. É bom agradecer. Obrigada. Marisa Nota da médium esta jovem tinha a configuração de aproximadamente 16 anos. Havia sido socorrida na casa espírita e no momento em que começou a escrever estava muito feliz e saudável. Antes do primeiro atendimento permanecia cega no astral. É comum espíritos deixarem seus corpos físicos e transportarem para o plano astral suas doenças e debilidades. Num atendimento através de incorporação, que não durou cerca de dois minutos, ela foi encaminhada totalmente recuperada. O Valor do Perdão Quero que todos saibam que os erros não são facilmente esquecidos. Eles ficam gravados a ferro e fogo em nós. Os ofendidos pelas nossas atitudes até podem ter nos perdoado. A questão é que nós não nos perdoamos. E essa arrogância, esse querer saber tudo sobre o bem e o mal, é nosso grande pecado. Por não me perdoar, cometi outros erros que fizeram o primeiro parecer brincadeira. E após tanta insistência, encontrei um castigo condizente com a primeira falha cometida por mim. Passei muito tempo no local que vocês chamam de umbral. Ali conheci o verdadeiro pavor, o medo e o frio. Quando uma mão de luz se estendeu para mim, depois de muitas tentativas, resolvi segui-la. Agora está livre. Doce ilusão, descobri que o tempo que passei em sofrimento não auxiliou em nada a criatura que eu prejudiquei. Ao contrário, o tempo que passei empenhado em me punir somente serviu para adiar meu resgate junto de minha vítima. O remorso criou cicatrizes profundas em mim, mas infelizmente não aliviou as chagas de quem um dia tirei a vida. Hoje sei que a culpa nada resolve, somente o desprendimento e a coragem de esquecer de nós mesmos e nos voltarmos com toda a caridade cristã para aquele a quem ofendemos. Um erro só é reparado com amor e caridade. O remorso não ajuda os outros, apenas nos envia para um mundo autista onde apenas o egoísmo se faz presente. E aí cometemos nosso maior erro. Meus irmãos, rogo a vocês que se espelhem nos atos de bondade e na ação constante, em busca de melhores sentimentos e atitudes, por mais que agimos errado. É necessário coragem, acima de tudo, para acertar novamente. Agradeço em especial a este grupo. Foi aqui que, há pouco tempo atrás, recebi o tão sonhado socorro. Que a paz de Jesus esteja com os amigos. João